Santos, bem-vindos a mais um vídeo da série dos cursos para o melhoramento da vida e esse aqui ó, é como melhorar as relações com outros. Então a gente vai, vai ter uma dica muito rápida sobre como você sabe que uma equipe está trabalhando coordenada. Se você é um líder, se você cai em seu trabalho, você lida com pessoas, é muito importante que você tenha essa informação. E a dica é super objetiva, tá aqui na página 68 do livro, Como Melhorar a Relação com Outros. Lembrando que isso é um curso, tá bom? Que é feito aqui na Unidade de Genética, a gente tá aqui no Tatuapé, Rua Serra de Botucatu, 1208. O que que ele diz aqui? Eu vou ler a passagem aqui do que o seu Huber fala. Você pode pegar em qualquer grupo de homens que trabalhem em um projeto semelhante. Olhar para o encarregado e para os homens e pode reconhecer se eles estão ou não em comunicação uns com os outros. Se não estiverem, eles não estão trabalhando como equipe coordenada. Eles não estão em comunicação. Talvez porque não estão de acordo quanto ao que estão fazendo. Agora, como seria isso de não estar de acordo quanto ao que estão fazendo? Tem uma pergunta que você pode fazer para qualquer equipe que você esteja envolvido, para ver como será essa coordenação, se vai ser possível ou não. Mas você precisa fazer essa pergunta. E a pergunta é... Tudo que precisa de fazer é pegar no grupo, juntá-los todos e perguntar. O que vocês estão fazendo? Bom, aqui ele dá exemplos. Eu já passei por isso. Trabalho com pessoas. E, de repente, você pergunta para uma pessoa que está na empresa, o que você está fazendo aqui? Ah, eu... Quero sair da minha casa, minha casa é pesada. E você, o que está que fazendo aqui? Ah, eu preciso pagar as contas. E você, o que, que você está fazendo aqui? Ah, eu preciso deixar a sala limpa. Então você vai perceber que às vezes a pessoa não está trabalhando coordenada porque muitos não estão com foco no trabalho. Não estão com foco no que tem que fazer, no resultado que tem que ter ali. A pessoa às vezes está fugindo, às vezes está pensando nas contas que tem que pagar. Então como que uma equipe trabalha em coordenação se cada um pensa uma coisa? Pensa nisso, melhor pensar nisso, aplica essa informação, Está na página 68 do curso Como Melhorar as Relações com Outros, ok? Então até o próximo vídeo com mais uma informaçãozinha desse curso, lembra que é toda sexta-feira, tá bom? Curta, compartilha, comenta, quer fazer o curso? Manda uma informação aí, seus dados no WhatsApp, a gente passa as informações do curso, e é 11-20-94-42-14. Você também pode ligar. A gente está aqui no Tatuapé, em São Paulo. Quer encontrar a gente nas mídias? Telegram, Instagram, Facebook? www.geneticadobrasil.com.br Até o próximo vídeo.